Bora. Uhum. O cafezinho já foi tomado. Acho que eu já fiz tudo, né? Fiz tudo aqui, explorei tudo ontem. Não lembro. Era pra sair por aqui por cima? Não, né? Não, não deixou entrar de volta. Não deixa. Deixa eu ver, acho que eu tenho. Acho que deve ter alguma fala com ela que eu não. Não tive. Só interagir a parte da história, né? Coisas antes de hum, aqui, ó. Tem quatro falas aqui, velho. Você plano. disse que a Mayra devia ficar para trás para dar um jeito na Mobius. Hum. Como? Usando o STEM contra eles. Todo mundo da Mobius tem um chip cerebral implantado que permite entrar no STEM sem ser afetado por ele. O chip permite acesso e benefícios que cidadãos normais não têm. E deixam eles colocarem essas coisas em vocês? Nós não temos muita escolha. A Myra deveria enviar um sinal pelo STEM que neutralizaria todos os membros da Mobius pelos seus chips cerebrais Basicamente uma lobotomia remota em massa É um jeito de resolver o problema, imagino Se não fizermos isso, a Mobius vai pôr a Lily de volta no STEM e nos matar por insurreição É o único jeito Interessante. Não acredito que a Kidman está por trás disso tudo Ela me mandou pra Beacon Ela estava junto quando a Lily foi colocada no STEM Traí-los não parece ser uma coisa que ela faria você é de fora, Sebastian. Não sabe como Kidman realmente é. Ela teve que esconder sua personalidade esse tempo todo para poder chegar perto o suficiente para atacar. Mas por que agora? Por que não quando estavam construindo o novo estem? Precisamos do estem para enviar o sinal para derrubar a Mobius. Quando a Lily foi escolhida como núcleo, a Myra e a Kidman decidiram que era hora de colocar o plano em prática. Do jeito que as coisas estão, essa pode ser nossa única chance de conseguir. Como ah, seu pai né? se envolveu nisso? Foi ideia do Theodore enviar o sinal pelo Stem, mas agora que eu penso nisso, ele provavelmente só queria pegar a Mobius pra si. Droga, eu sabia que ele não era confiável. Esse cara é escorregadio como um peixe. Será? Esse é o jogo dele, convencer as pessoas de qualquer coisa. Ele nos convenceu de que estava aqui para nos ajudar. É, já conheci pessoas assim. Elas sempre agem como beleza, se fossem seus melhores amigos. Até te apunhalarem. Ah, como você um me encontrou? Eu estava no de sangue, no inferno do Theodore, e de repente estava naquela casa com você. Ainda não entendo como você me encontrou. Também não entendi. Nem eu. Eu estava explorando a área ao redor do meu refúgio atrás de suprimento quando ouvi a voz de uma menina vindo daquela casa abandonada. Eu fui investigar. Nenhuma menina, mas você estava lá. É quase como se tivesse me conduzido até você. A voz de uma menina. Devia ser a Lily. Mas como? Não tem como saber como ou por que as coisas acontecem aqui. O Stam já era imprevisível antes de ela fugir. Mas agora parei de tentar achar sentido nas coisas há muito tempo. É, véi tamo nós então, é isso. Um espelho, né? Que se pá nem vai juntar eu pegar, porque eu não tenho recurso pra gastar lá. Ou tenho? Acho que não tenho, né? Tenho? Vamos ver, vamos descobrir. Foda-se. Oh, o gato voltou, o gato voltou. O gato voltou, o bagulho do ritual saiu. Mais interessante. Menos. assustador. Não tem slide. Tá bom. Nossa, oh, tá consegui bastante, bastante equipamento, meu ele tá coçando. Criação Munição. É. Talvez eu precise de umas, umas balas de Sniper aí, hein? Vou criar só uma. Congelante... É, vai aparecer mais coisa aqui. Vou colocar um pouquinho de munição aqui. E a pegada que nós tava conversando ontem era upar essa Shotgun, né? Mas ainda não dá pra upar Shotgun! Caralho! Tá ah, bom. Não dá, não dá, não dá. Cadar. Aumentar Aumentar área de efeito. Ó, oh, isso aqui já é, mais, já é interessante também. É que eu não usei ainda, né? Tá ah, beleza, vou, vou guardando, vou guardando. As coisas ficaram tudo caras, tá gastando os negócios que. Sabe que não vai usar muito, né? Detetive Quer me assustar? É um prazer, não, prazer né? Tá, tô com 7900. Eu lembro Eu tinha falado alguma coisa sobre o próximo pra gastar Mas eu não lembro o que que era Era o status quase morte Mais velocidade de recuperação Mais saúde O da seringa Será que era o da seringa? O Razer falou que era bonzão Esse aqui da seringa, não foi? Ó, o de quase morte Esse aqui, né É Dá pra aumentar a saúde um pouco mais. Atividade também dá para mexer. Os passos fazerem menos barulho. Cara, eu acho que eu vou... Vou, vou colocar isso aqui, hein. Velocidade de recuperação. Os itens de cura com melhores. E a seringa, né? Acho que eu vou... Tá bom assim. Tá bom assim. Acho que eu tenho uma chave só. Vou abrir esse aqui. Que isso? Ah, é o de fumaça. Munição de shotgun. Uma seringa. Um kit. Não dá pra pegar porque eu já tenho a máximo. Munição de pistola. Não, munição de escopeta. É, eu posso... Aqui tem, aqui tem mais munição, não tem? Tem de pistola. Acabei enchendo por aqui mesmo, né? Falei, não, não quero encher não. Acabei enchendo mesmo assim. Bom. Não tem problema não. Espera. Vou... Não vou salvar não. Vou seguir. De tudo da live mudou aí pra vocês? Opa, tem coisa aqui no chão, hein? Hum, seringa aqui no chão. Muito bem. É, agora eu vou Vamos atrás torcer. do. Como o nome dele, gente? Oniu, né? Oniu. Era pra mim mudar a posição da câmera, né, gente? Buscando aqui. Fica melhor do, do jeito. Aqui, ó, fica melhor, né? Atrapalha um pouco menos. Interessante, hein? Ah. Pra criar aquele... Aquele negócio de gelo. Ó, mais quarentinha. Daqui a pouco, essa shotgun vai estar tá, vai tá top, hein? Vocês ouviram, moço? Algo assustador, velho. Onde eu tô? Tá tudo dentro da medula. Boston. Medula sempre... Sempre dando, dando um trabalho, né? Aparecendo uns, uns bichos meio estranhos. Forte. Por ali tá fechado. Pregos aqui. Tá. Dois. Um. Um. Ah, então são todos, né? Uf, é, é só liberar todos, é né? Merda. <risos> Parece que o Theodore esteve aqui. Talvez por isso eu não consegui falar com o O'Neill. O refúgio da Hoffman é por aqui. Melhor eu ver como ela está. Ó, oh, um slide aqui, hein? Boa. Nossa. Oh, eu já, já tinha falado com esse cara? Ué, por que tem isso aqui? Isso aqui é pra trancar o lugar? Hum, tinha um negócio legal aqui. bastante, bastante whey, né? ó, oh, cheio dos recursos. A questão que isso nunca é bom, hein? Não dá muito recurso. É vindo aqui, né? Trancado. vou só o sangue aqui na porta pro pro nossa aquela menina vai morrer velho. tá aqui? Outro desses. O que aconteceu aqui? É? É você? Matou ela velho. Isso aí foi uma armadilha. O Onil saiu do refúgio dele para ir para uma área restrita da medula. Sozinho? Eu também, também acho que não, hein, velho. Poxa, eu sair de novo. Porta errada. Nervouser salvar Sou, <risos> Sou viciado em salvar esse negócio, né? Só pra não ter que refazer as coisas Vai, vai que o jogo crash aí de novo, né? Que nem ontem você é pro D5 Que é o lugar que ela falou O primeiro lugar que ela falou, né? Nossa, agora eu já, já... Nossa, quarentinha. É, eu sinto que talvez eu tivesse que upar as armas agora, né? Enquanto eu tenho recurso suficiente. Cara, esse aqui era aberto? Ah, ela tá morta. Ah, ainda bem que não é ela. Bolsa de melhoras. O que é isso aqui? Munição de escopeta. Boa, mais três balas. Cara, tá tudo destruído aqui, nananã. E tipo, ela sentada ali no, ah, no PC como se fosse... Gastei duas balas à toa. Dois, já foi duas facadas, foi uma bala. Nossa. Não morre. Apareceu mais um. Peraí, é, vamos resolver essa porra aqui. Chega em cima de uma pisão morre. Nem sei de onde esse cara saiu. Mano, do lado de onde ela, de onde ela ficava ali, mó segura, né? Cheio de... Cara, não tinha nenhuma porta pra... pra... Nossa, velho. Na moral, mano. O Tinha uma porta, uma, uma proteção pra ali, né? Pra, pra dar nessa área aqui. Ela só sentava ali no PCzinho e ficava. Ah, tá suave. Elevador. Esse aqui vai levantar Parece que tinham um segurança extra pra esse lugar É... tinham né Essas máquinas aqui eu ainda consigo usar? Consigo né, o coisa tá na frente Consigo tirar esse, esse negócio aqui? Não consigo Mais um, hein? Ó oh, mano, quando começa a... a dar muita chance de você poder voltar. Acho que eu vou voltar e já upar a shotgun logo, hein? Aproveitar que estamos no esquema, né? Vamos, upar ela logo. Dá pra ver o slide também, né? Já ficar com mais coisa. Ih, eu perdi um slide. Será que eu perdi ou vai aparecer depois? Kidman, sou eu. Tô te ouvindo bem, Sebastian. Mobius. Um nome. Era tudo o que eu tinha pra continuar. Todos os caminhos que segui levaram a um beco sem saída. E agora descubro que estão em todo lugar, escondidos à plena vista. Eu não entendo como... Eu te falei antes, você não acha Mobius a menos que eles queiram. Ih. Ela existe há muito, muito tempo. Eles sabem o que estão fazendo. Sabíamos que você estava investigando, estávamos te observando. E conseguimos te deter todas as vezes que você chegou perto demais. Por quê? Por que fazem isso? Pessoas precisam de liderança. Pessoas escolhem líderes. O que a Mobius quer fazer não é liderança. É encarceramento. Eles sabem disso. Se eles já são donos de todos os políticos e da mídia, deviam mostrar a cara. Eles se escondem nas sombras porque sabem que o que fazem é perverso. Se as pessoas soubessem da verdade, reduziriam a às cinzas. Talvez você tenha razão. Mas se as pessoas descobrissem a verdade, quem acreditaria? É. Verdade. O jeito mais fácil de esconder uma conspiração é fazer as pessoas acharem que conspirações não existem. Verdade é ozão, hein? Escateuro preto. Valeu, gatinho. Tá, criar não preciso criar nada, né? No máximo um desse aqui, só pra até, né, né? Vou criar. Agora a gente deixa a, a shotgun mais forte. Pra dar aquela bala Falosa 95 mano. Que isso, cara? Que isso, velho? 900? Uhra! 900 aí... Nossa, que que é isso, velho? Agora juntar 400 pra deixar... 800. Bem que esse aqui aumenta 50%, né? Juntar mil hein, gente? E não gastar esse, esse, esses, esses parafusos aqui. Juntar mil e pouquinho sem gastar os parafusos, hein? Armado até os dentes. tava conquista que eu vou liberar. Tem? Tem essa conquista? sei. Ih, o sangue. A Hoffman tava falando mais cedo, não vou... Então venha para cá. Lugar, nos disseram para nunca vir. Nossa, eles estavam criando todos esses tanques. Para que servem? Olha. Não hum, tá aberto. Tem alguns na mesa. Sem um desses chips. Deve ter um por aqui em algum lugar. Vamos encontrar. Esse aqui vai levantar. Não vai. Opa, tem um caderno aqui, ó. Uh, irregularidades. Ah, tá, beleza. Efeito col colateral. Hum. Tem um efeito colateral em algumas pessoas um... Lapsos mentais Sobre posição de memória Começaram a vivenciar as memórias antigas é como... Então é como se eles sua nova vida aí Sem lembrar das coisas antigas será ah. que doideira 0.005% da população ah. É, então, mas tem chance de acontecer, né? Caralho, que doideira É, alguns deles apareceram ali na frente ele tá matando no stealth? Vamos Tá sozinho ali Ele veio do andar de cima? Puta, agora ele tá virando, virando aqui o meu lado Mas ele não vai vir até aqui, vai vir até aqui. <Sos> <Sos> Salve É de fininho, né? Sem gastar munição Agora a questão é Será que é só um? Você vê que ainda tem alguns barulhos, né? Um cara morto Será que é um pesquisador? Ó, pra ali dá pra ouvir que tem. Não sei se eu vou, acho que eu vou pra aquele outro lado ali, já pego o que tem lá, depois eu volto e venho pra cá. Aí eu subo o, o outro andar, né? Depois eu tento abrir aqui. Uma garrafa, a garrafa tá sendo bem útil agora, hein? Eu tava usando bem pouco no começo, Você vê, sempre que eu pego algo, eles desaparecem. Se... Eles, aparecem, eles dão umas caras. Eles não estão lá. Eu pego alguma coisa? ah estamos sim. Se no segundo andar. Você viu, você viu? Encaixou da hora, né? Parece um cadáver. É... Não vai virar não? Opa! Um, dois, né? Já pego o gelzinho. Esse barulho é no andar de cima, será? Parece, não parece? Parece que eles estão aqui embaixo Ele tá bem no lugar de cima. Aconteceu alguma coisa. Ah, ele caiu, ele tá vivo. Miserável. Vamos dar uma arponzada nele. Se bem que eu tenho a pistola. Não, esse aqui não, esse aqui não. Arpão errado. Ou só tenho dois e esse arpão é forte, né? Eu tenho uma pistola com silenciador. Miserável. A com silenciador é bem fraquinha, né? Ela é bem fraquinha. Eu achei que eu ia aproveitar que ele tava caído. e Ia dar o dano. Não ia... Não ia chamar atenção, né? Uma seringa. Vou usar a que eu tenho. Vou carregar essa aqui na reserva. É que eu perdi um pouquinho de vida aqui fora. Freezer, cheio, cheio, cheio. Mais um documento, né? Ih, aquele 0,005 ali, hum, se tornou recorrente. Uma ala inteira para pesquisas. Estão se transformando muito rápido, estão ficando violentos. Sofrendo mutações, Perdendo semelhança com a humanidade. Uma força invisível, mas inevitável. Não tem vírus, não tem bactérias ou doenças. É. é um processo mental tudo. Então não é nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhuma doença. Tudo coisa, coisa da cabeça. Já tava, já tinha tipo... Algo na cabeça das pessoas antes delas entrarem no, no coisa. Provavelmente não partiu para o segundo andar. Barulhento tá aqui embaixo? Não sei. Tem um outro laboratório aqui. Tá aberto. Forços foram em vão. É só uma pesquisadora Depois de algumas horas, começamos a receber relatos de perdidos surgindo em grande volume. Agora estão em todo lugar. Vinte por cento da população de Union já sucumbiu, e estão vinte por cento perseguindo e matando quem sobrou. Mais para conter, todo experimento de união está perdido. Estamos todos perdidos. Sinto muito. O que, que tem aqui? Bolsa de melhoras. Consigo carregar mais vidas agora. Mais pólvora para munição, né? O famoso Você viu um montão de erva, né? Você viu quanta erva tem nesse jogo? E o escandaloso. A TNZ do jogo vai fazer ele levantar quando estiver chegando perto. Não fez. Mas vocês viram que ainda teve movimento lá embaixo, né? amanhã, vamos na amanhã. Se bem que eu acho que se eu levantar e começar a correr aqui não vai fazer diferença nenhuma. nada né mais um pesquisador aqui morto as... aqui a porta aqui Vixe, vários vários Corpos aqui, vários cadáveres. é pouco um se levanta aí. O que nós temos aqui? Primeiro eu vou pegar as coisas, né? Depois eu olho. Investigar. Usar. Investigar. Tá. Nossos piores é medos se tornaram realidade. Se ah. Espalhou pelos informantes da Morbius. Ah. A teoria é que as transformações eram resultados de sobreposições de memória, né? Que era coisa do, tipo, antes deles entrarem no, no stand. Mas nenhuma memória do, dos informantes foi escrita. O cara, o cara em quarentena. Antes deles se transformar. Coletando dados, coletando dados do chip dele? Não, o processo de extração é simples, né? Simples e automático com, com um, um dispositivo. Inserir o código de extração 0128. Se ainda não removeram o chip dele, eu posso usá-lo para passar por aquela porta e achar a Hoffman. 0128. 01 uh, um. 28 Tá legal, vamos ver o que acontece. Aí entra uma broca. Nossa, velho. É um processo simples, né? Processo simples, beleza. Olha o tanto que essa broca entrou, velho. Mano, quase atravessou a cabeça dele. E o, o outro cara lá, falando, não, eu vou remover o chip quando, né, pá. Oh. Ainda bem que já tá morto. Não, porque se não tivesse... Preciso sair desse laboratório. Sempre, né? sempre que eu carregada, estola boa na mão. Olha, mano, essa tava tudo cheio de corpo, pelo menos três só do lado direito saíram daqui. Tá morto. Tá, tá morto. Tá morto sim. Se eu vim por aqui eu dou de frente com ele. Para pegar aquele ali, eu tenho que dar a volta. E esse aqui também, se eu vim, eu dou de frente com ele. ele voltou. Isso era possível antes o... Ou... Os membros deles voltarem? ter gente dentro dessa sala E tinha mesmo Tô Miserável Ele vai chegar antes de mim não morreu ainda? É, agora tem mais uns não sei quantos aí embaixo porque só daqui de cima foi uns três ou quatro que apareceram, né? Agora tem que ver todos que voltaram a vida aqui embaixo. Tem uma chorona ali, velho Chorona não, cara Puta, chorona quebra as pernas Quebrou as pernas véio. Vou tentar o bagulho de gelo Pra ver o que acontece Hum... Tem dois ali Sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar os dois com, com coisa só Vai pegar em um Matar os dois. Salve, Thiago. Tranquilidade. Tranquilo, mano. Você, tá bom? Ih, não morreu não? Morreu só um? Tinha que a explosão ia matar o outro. E lá. Vem, vem, não vem. Vai voltar. Será que tá lá chorando ainda? Vamos esperar vir, vai. Não vamos não. Tá vindo. De morrer, né? Ah, beleza! Esqueci que ela chama a atenção de outros. Espera aí, irmão. Nossa, eu fiquei preso aqui entre dois. A barbinha! Volto pra cá. mata -lo! Tá bom, né? Olha o tanto de munição que eu gastei pra matar ela. Cara, ela deu um trabalhinho, hein? Isso aqui é provavelmente, provavelmente tem item aqui. Só que o jogo manda ir pro outro lado, né? O que aconteceu, barbinha? Forasteiro é uma outra área. De Union. O que a Mobius estava fazendo com eles? Será que aqui é pra seguir? Aqui, aqui é a parte da história, o oh, Razor, você que já jogou Eu tenho que ir lá pra trás Pra colocar o chip Ou, ou aqui é, é Seguir na história hum, Caramba Porque se aqui for seguir na história Eu vou tentar lá atrás pra ver o que, que acontece né? Eu tô onde? Ah, ele tá mandando vir pra cá ó. ressonância, ah não, mas a, a missão é pra cá A missão é pra cá, passa pelo portão de segurança é, Beleza mas aqui tem uma ressonância desconhecida. Cadê ele, Cadê ele? Missão é, é o laranjinha lá em cima? Tá, então eu vou pra baixo mesmo. Enfrentar o que tiver aqui. Estavam trancando... Jogando fora esses corpos aqui. Pera aí, pera aí, pera Só pra... Só pra ter, né? Não sei o que pode aparecer. Se eu apertar para investigar você jogada? que não tem fundo, Ixi. Nome das pessoas, móveis, móveis, todos os agentes estão aqui, né? PC. Informações: uh, Observatório do Fosso. Nossa, cara, tem um fosso de tanto que deu merda nesse negócio, velho. É solitário aqui e assustador, com certeza, né? Jogar esses corpos, essas coisas uh, nesse fosso e eles continuam chegando. Como eu acabei nesse contingente? Caralho. <risos> ouvindo coisas, ouvindo vozes, vindo do fosso. Hum, mas isso não é possível. Ah, não é possível, né? Ah, mas se elas não estiverem vindo do fosso, então estão na minha cabeça, e isso é pior, alucinação auditiva é um dos sintomas. Ixi! Mas não é possível ter me infectado, não é um vírus ou bactéria. Ah, é uma coisa mental que só infecta cidadão cujas memórias foram reescritas. Pelo menos foi isso que disseram. Merda, preciso me controlar. É só a solidão que está me fazendo ter essa sensação. Hum. Solidão de estar com esses cadáveres, esse não é o fenômeno. Ah, não tá vindo. Eu tenho que sair daqui. Ah, a gente sabe o que, que tá vindo. Merda, não. Oh, merda, eu fui olhar aqui, hein? Aquela coisa de novo, tem uma vontade de mijar <risos> um nervouser. Ah, não dá pra passar por aqui. Só bateu o realzão, velho. Ela vai vir pra cá de novo quando ela virar. Eu vou lá pro outro lado Bom, parece que agora Eu tenho que ir pro outro lado Ela vai olhar pra esse lado aqui mais ou menos Pra vir olhar se eu for agora, ela vai me ver. Não, ela tava olhando para lá. Ela inverteu a ordem que ela olha os negócios. Macete. Agora ela vai olhar o daqui do meio. Virou para que lado que ela vai? Ela vai vir para cá. Ah, tinha uma porta desse lado. E aí, velho, como eu vou passar aqui sendo que eu tô embaixo dela? Ah, ela ia olhar de todo jeito. Ela ia olhar de todo jeito. Pô, mas aí vocês eles me colocaram num lugar. Numa posição que, né? Não é. Não é nada boa. Ela fica mudando o cenário Por onde eu vou passar agora? Tendo que ela barrou ali o lugar, é então. se demora ela muda coisas tem que refazer o, o caminho que estava fazendo eu não sei se pelo ladinho ali atrás dela tá suave pra aqui ó Tirou as coisas que estavam me, <risos> me protegendo ali, velho. Miserável, mano. <risos> Valeu, falou, me viu. Aquela coisa de novo. Ai, me pegou. Ah, ela é rápida. Caralho, mano. Que droga, velho. Joga, hein. É, dementador. Não, porra. Falou tudo, mano. Agora eu tô meio perdido. Ah, tá. Pra cá ele vai ali para trás, ixi, não tem mais ali. Ao oh, bug! caralho, barro, cadê o caminho? Cadê o caminho? Era ali por trás. Mas ela jogou os negócios e aí deixou de ter caminho ali. <risos> e agora? Mano! Ai, meu Deus, velho. Era aqui. Lembra que eu tinha passado ali por trás, só que ela, ela mexeu nos negócios. E agora o caminho não existe mais. não faz sentido nenhum isso aqui, véi. Vocês viram? Eu tava no bagulho da direita da última vez, né? No comecinho Aí ela fechou aquele lugar Aí eu fui pra esquerda e passei por lá Só que quando deu o o, o... o checkpoint Eu tava na direita e a esquerda tava trancada Como se eu já tivesse passado por lá Só que eu não tinha passado ainda Tá ligado? Porque deu o checkpoint Porra Você passou ali, mas não era por ali Não, eu tava trancado, velho Tava fechado o bagulho? Ah, eu tinha que vir por aqui? Ah, aqui pela frente, né? Porra, verdade Verdade Não, não é verdade não. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Tá fechado. Aqui tá fechado, porque tem um negócio, né? E aqui também, ó. Se liga. Bugou. Não tem como, como avançar aqui. Anda tudo? Ó! Oh. De novo! É a Matas! Ai, terceira vez! Não tem saída dali A saída que eu, que eu usei Tá fechada, tá ligado? Desconectei o... Fone aqui Só se eu for ali pra frente ali, né? Porque para cá não dá, na moralzinha. De novo, véio. tomando como, né? <risos> Bom, acabamos o jogo por aqui, né? A série ela acaba por aqui. Valeu, caralho, velho, bosta. É, atrás da bola não dá, né? Ó, ela recoloca as coisas. Só que, ó, se liga, esse lado aqui não tem, não tem o que fazer aqui. Não tem como. Pra direita ali Também não tem como Né? Pra cá Ela. Eu nem lembro mais o padrão que ela vai fazer. Ali pra, pra esquerda era pra onde eu tinha passado, já não dá mais. Daqui ela vai ir pra direita, né? Se eu for agora ela me vê. Pra cá é onde eu tinha passado e já não dá mais também. Atrás também não dá. Sei, tô voltando. Miserável. Aquela coisa de novo. Por que tá atrás de mim? O que tem a ver com esse lugar? Ah, mano, tá me zoando, velho. Tá me zoando. Tá me zoando, cara. Tá me zoando, mano. Cara. É zoeira, mano. É zoeira. Não é possível isso, cara. Não é possível isso, mano. É zoeira. É, é sacanagem. Não é possível, mano. Não é, não é possível, cara. Não é possível isso, mano. É... Uf. Vai se fuder, mano. Caralho, os caras tão, tão me acompanhando. Hum... A do papel foi rasgada, beleza. O serviço sobre observação, as informações sobre à experiência dentro do tempo podem ser inestimáveis para a organização. Tá, beleza. Basicamente, eles tipo, testaram ele lá e agora estavam observando ele. Eu normalmente estou querendo saber como é está o estado mental dele. Caralho! Droga. A Móbil estava me usando como cobaia. Efeitos residuais duradouros. Eles sabiam que o Stan ia deixar cicatrizes em mim. Ah, carta do delegado. Atualização do, do Castelanos. Olha só, tudo sobre ele. Estão mandando Sebastian para a terapia obrigatória. Hum. O incidente de bico precisa ser mantido em segredo. Ah. O bom detetive é a única ponta solta. Caralho, psicológico atrás estão na folha de pagamento da organização. Então é tudo armado, né? Ah, os caras iam querer extrair dele tudo o que ele, que ele sabia, né, pra... Não vai ter certeza do que o testemunha porque é real, depois que eles tratar, tratarem ele. Caralho, estado bastante como um zumbi. Quase me sinto mal por ele. Acabou de chamar de filho da puta. Kidman tinha razão. Eles estão em todo lugar. Estavam bem debaixo do meu nariz nesse tempo todo. A porta Nossa, se vida. abriu. Isso, bicho. Peso. Que isso, Não consigo sair, ainda que não dá para sair. Nada muda. É ele. Minha culpa é tudo minha culpa, mas que porra é essa? Não consigo prosseguir. Ah, não. não. Não consigo. <risos> Esse cara falou que o 1 um era bem macabro, hein? A origem da minha dor. Sou eu. A parte que ainda tá presa no Stam. Nunca eu vou nunca sair. sair. Não. Tô errado. Eu vou sair daqui, mas sem você. As cenas do 1, um é pelos inimigos, parece ser bem macabro mesmo, hein, velho. O que foi isso? Pareceu diferente dos outros. Mais mas real, é, é. Como se alguma coisa tivesse mudado. Me sinto bem. Ah. Meu fiel revólver. Não te vi há muito tempo. 38! <risos> Parece que agora a gente tem uma pistola melhor, né? Cara, parece que toda vez que aquele... Que aquela satanás aparece, né? É... É pra livrar ele um pouco, né? Ele sempre encontra um pouco sobre ele. Hum... Eu usa a mesma munição? Ah, moleque. Ah, moleque. Só deve demorar mais pra recarregar, né? Tamo nós, valeu, falou. Deixa eu ser pra não aparecer nada. Todos os upgrades? Oi? Porque assim, eu, eu foquei em dano o revólver, né? Inclusive era a minha intenção pro próximo up. Oh, se eu não tivesse passado ali eu não teria pegou o revólver e aquele... coisa. Eu foquei em dano. Mas aparentemente... Agora eu vou ter que focar em outra coisa. E recarregar ele mais rápido, né? Porque não é tipo troca o pente, é bala por bala, né? É, assim, mais demorado. Munição de shotgun. Muita bala de pistola, ó. Consigo fazer mais algumas aqui. que deu aqui? Mais munição, né? Eu achei que eles estavam compensando as que fizeram a gente gastar ali atrás. Ixi, que isso? Mas pelo visto, não. Pelo visto, eu vou ter que enfrentar tudo isso. Jogar um? Não, não, não. não. Tô bem. Não que não sou uma bundão, né? <risos> não jogar, eu jogo, pô. mas puxado pro terror, pior ainda, velho. Se for se for pegar da Silent Hill, eu não não vou tancar Pegada Silent Hill eu já não já não manjava não, velho. Vozes. Os corredores que você falou, não lembro. Ué? Cara, eu tô perdidaço, mano. E aí? Qual que é a porta certa? É essa ou outra? Eu vou pela errada. Essa é a certa? Pegaram ele, transformaram ele? Ah, era ele o incendiador? Fora do meu caminho, Sebastian. O Nil, o que aconteceu? Theodore me mostrou o caminho. Eu sou dele agora. Eu ajudei a se esconder. E em troca, ele me deu uma nova vida. <risos> Tiodor realmente. Você nunca vai entender. Por isso vai queimar. Realmente era o problema do Tiodor. Queimei mesmo velho. Chamas. Cadê o meu aqui? Oxe, jurava que era pra esse lado? Oxe, tem uma parede aqui. Você não vai sair daqui. Nenhuma terra pode ter um jeito assim. Você. você pode morrer ou mudar como eu. Caralho, tô perdidão. Não, eu jurei que eu corri para a parede que tinha um negócio Não vou deixá-lo escapar Eu prometo Eu sou mais fraco, Sebastian Não vai me derrotar facilmente O bagulho não tava lá, velho. E você dá um tiro nas costas dele? Será é que história essa porra? Valeu, falou, tamo nós. Aqui, ó. Nunca vai de mim. Isso aqui vai dar ruim. Não é. sabia que não podia deixar ele encostar. De novo, né? Não, não deu, ele tá me dando cagando em você. Vamos lá. Agora eu vazo, né? Pare de Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. passando quente aqui Vem apagar as chamas Ih, rapaz, fiquei preso Peraí, pistola errada, pistola errada, pistola errada Escapa assim, caralho. Ah, já sei onde eu tenho mais. Não era bem esse que eu tava em mente, né? Ah, tem outro aqui, ó. Quase carregando. Hum. Vou mudar, vou eu. Ué, cadê ele? Aí ah, não sabe onde eu tô. Tem nitrogênio nas paredes pra congelar ele? Hum, interessante, hein? No stealth não dá pra pegar, né? Opa! Eita! Eu não, você é doidão. Acho que dá para usar uma shot aqui, hein? Aí muda de novo. Não vou deixar o Puta, trocou coisa aqui. Tá recarregando uma por uma. Ele tinha colocado de volta, eu te falar que eu nem tinha percebido. Pareceu mais munição aqui. Tinha essas munições aqui? Aqui ó, maluco, eu vou dar uma virotada nele, né? <risos> tá acabando, tá acabando. Seu liberdade e você recusou, o que eu não sou mais fraco, sebastião? Porra, eu tô eu vendo, velho. Voltar facilmente. Desculpe, não vou deixá-lo escapar. Tô vendo que o negócio complicou, hein? Né? Eu prometo! Oh, ele não vem mais pra, pra perto das paredes onde tem nitrogênio, né? Vou ter que arrastar ele, né? Tipo essa aqui, ó. Vou ter que puxar ele pra, mais ou menos pra cá. Errei demais para me enfrentar. Anda, venha. Paldito Sebastian. Que as chamas se consumam. Teu Guido eu disse ai queimei. Deixa eu falar que acabou a munição aqui, velho. Ah. Chão tá forte, hein. O bichão tá forte, hein, mano. Nunca vai de mim. Não, pelo que eu tô vendo, não vou mesmo, não, velho. Tá acabando a munição. As outras têm munição também? Imagina um cara que não tinha tanta munição quanto eu. Quanto deve ter sofrido. Que isso, munição? Tá aparecendo de graça, né? Será que ele vem aqui por trás? Não pode sair daqui. É então, você viu? Isso vai pagar tudo. Ih, rapaz, odeu. O bicho não morre, velho O cara não morre Caralho, eu castei cara muita bala nele Bom, ele vai na 12 Já fiz isso, já dei muita bala de 12 Muita, mas muita bala de 12 Já dei bala de sniper, já coloquei o um bagulho explosivo Já, vixi, velho essa vida aqui. Cara, quem diria que o cara que tava ajudando a gente ia virar um um inimigo parrudo, né? Uh! Pera aí, irmão! Oh, oh. Tava te procurando. Oh, matei. Uh. Salve o cheiro do Skate! Aconteceu com ele, velho. Obrigado. Agora ele agradece. Finalmente livre. Ah, a voz dele fica na a cabeça dele. dele. Hum. Dos meus medos. Eu estava apavorado. Você tem que detê-lo. Não posso detê-lo. Se não puder encontrá-lo, Neo. Ele mudou de fase. De fase? não está aqui. Não, não está mais. A máquina na sala do lado... Você precisa destruí-la Mas que máquina Agora a construir para escondê-lo Destrua para assim você poder destruí-lo E matei o Merda. O que aconteceu? Como o onil se transformou naquela coisa? Alguém, uma arma Eu nova. Eu sei. Estive trancada no meu refúgio desde que você passou lá. Quando o Liam ligou e me pediu pra encontrá-lo, fiquei tão aliviada em ouvi-lo. Mas ele não era o Liam. Era aquela coisa. Eu tentei chegar nele, mas você o ouviu. Theodore fez alguma coisa com ele. Coitado. Eu não queria ter que matá-lo. Você não teve escolha. Theodore não ia entregá-lo. E agora? Vamos dar uma olhada nessa máquina que o Neil falou. Acho que fica do outro lado da sala onde nos encontrou. Vamos. Deixa eu pegar a arma nova. Tambor, Achei né? tá, tá tudo indo bem, velho. Bem? Cara, essa mina, não sei se você viu, mas ela tava dentro dessa sala aqui. Ela tinha ficado presa aqui. Mas tá quebrado, se achar as partes certas. Ela tinha ficado presa aqui dentro. Ó, dá pra consertar os negócios aqui, né? Ela vai me levar pra lá. Cara. Eu não sei pra qual lado que ela vai levar. Tu viu o quê? Beleza, beleza, fechou. ouvi-lo dizer isso me enche de orgulho. O quê? Mas ela é ofensiva. Ela não... não. Eu nunca desobedeceria. Claro que vou. Seguiria matar ela. O que eu e o Kiko? Consegue me ouvir? Tô na sala de construção. Permissões não significam muito quando todos estão mortos. Só... Ah, do do lance do, do criogênio vi, vi. marca de influência Fiodor tem influência em tudo nesse lugar é quase como uma forma de comunicação com ele ela ela ia me levar lá para trás ou aqui para frente você sabem dizer que aí se for para cá eu vou ali atrás que eu lembro que tinha um negócio ali É. Cheio a tirar tanque explodir, verdade. Tudo muito esquisito aqui. Parece que ele estava construindo uma coisa. Talvez aquela máquina que ele comentou. Era era, era para cá aqui para trás? Porra, não sei ver. Deixa eu ver. Onde vai mandar aí para história? E para cá. É, a história é aqui pra frente, então tem um negócio lá atrás que é pra, pra pegar. Eu vou lá atrás. Vamos ver esse slide aqui que eu encontrei. Eu acho que eu perdi um slide mesmo, hein? Será que eu... Poxa, eu acho que eu não recupero mais não, hein, velho. Nem sei onde ficou esse slide. Responde. Tô aqui, Sebastião. O que foi? Já teve aquela sensação de não saber mais o que é real? Mais do que a maioria das pessoas. Provavelmente não tanto quanto você. Na primeira vez que entrei no STEM, eu não sabia que estava nele. Mesmo quando saí, não tinha certeza absoluta de que tinha saído de fato. E quando tentei explicar o que aconteceu, te falaram que você era louco. Claro. Se alguém chegasse para mim com essa história, eu mandaria internar pelo próprio bem da pessoa. Verdade com a Mobius, e ainda assim levei um tempo pra me adaptar depois de Beacon ela Mas tava em Beacon com ele? eu tenho um estado perpétuo de déjà vu às vezes ainda fico um pouco confusa, e é por isso que você ficou de fora dessa vez? eu nunca mais quero voltar pro STEM de novo se puder evitar, se considere uma sortuda, Union é como ter um déjà vu no meio de um sonho sobre déjà vu, Caralho! <risos> espero que eu consiga sair daqui com a mente intacta eu sobre ter um déjà vu, meio de déjà vu, eu não sei se alguém sai daí Completamente intacta. O Stan te marca de formas que acho que ninguém sabe ainda. Vamos criar umas munições aqui? Eu tô precisando muito. Umas doze aqui. Duas dessa. É, o de choque eu tô zerado, hein. Deixar um de choque e um congelante. Explosivo também vou criar um. Seringa, gastei muito também, né. Mas seringa eu tô com bastante. Vou criar três aqui. Cara. É, o resto, o resto a gente encontra. tava comentando da pistola, né? Capacidade de munição, não, cacete. Cadência de tiro, tempo de recarga. Caminhar e atirar, nossa, mas aumenta muito. Ah, agora eu tô com Porrada de coisa pra gastar aqui. É, então. Ah, eu gastei muito porque era boss, né? Mandinha, obrigado pela mana. Mudar a pistola no grupo? assim mudar a pistola no grupo. Ah, no atalho? atalho rápido? O que eu ia fazer que eu não lembro? Saúde máxima? Oh, dá pra nós meter uma saúde máxima aqui, hein. Ó. Oh. Aumentar mais 25% aí. Estamina também interessante, né. Ah, é 20%, 20 de chance, né, mano. Não sei se eu gasto isso em 20% de chance. Eita, de quê? Acho que vai ser isso mesmo, hein? Vamos colocar no vidão aqui, ó. Ficar com mais saúde ainda. Chave eu não tenho, mas provavelmente vai ter coisa aqui que eu vou precisar levar. Esse aqui eu vou deixar. Vou deixar porque provavelmente vai faltar mais pra frente. De shot que eu não consegui fazer, né? Aqui tem duas de pistola que também vai ser necessário. Hum, aí você fez inveja, hein? Como é que recoloca isso aqui? Alternar grupo, aqui. Defender atalho. Hum, agora eu saquei. O pior é que eu criei... <risos> ele já já gastou colocando na, na no pente